Fábio que vai falar um pouco sobre por que alguns países são ricos e outros países são pobres. Não posso mandar gosto muito, venho aqui talvez mais do que eu gostaria de gostar bastante da cidade, mas é sempre um, sempre um prazer vir falar nos eventos do TPL até porque eu acho que essa instituição tem uma importância fundamental é, na, na mudança do clima de ideias no nosso Brasil. E o tema da minha palestra eu acho que, pretensiosamente, eu acho que é um tema bastante atual, porque alguns países são ricos enquanto outros são pobres. Está ah, realmente funcionando? Assim. Se vocês sentem diferentes? Sim, sim, sim, É, que é mais que o Ah bom, o pessoal do fundão para o um... liberal. Beleza, é, Eu não quero também sair da câmera muito. Aqui eu estou fora da câmera? Aqui eu estou dentro de diferença. Então tá. Por que alguns países são ricos enquanto outros são pobres? Aqui vocês não estão vendo, mas é um mapa Mundi. É, quando a gente olha para o mapa Mundi, a gente pensa várias coisas, a primeira coisa onde é onde que está a minha cidade, no caso do Brasil, o São Paulo está aqui. O Brasil está e tipo, o que a gente percebe é que tem uma quantidade muito grande de países pobres. Né? E quando a gente viaja para esses países, a gente percebe algum, um certo padrão dentro da pobreza. Né? Porque a pobreza parece, claro, ressalvadas algumas é, peculiaridades locais, a pobreza parece que sempre tem muitos pontos em comum. O principal deles é que as pessoas têm uma carência muito grande de é, condições materiais para ter uma vida minimamente digna. Mas afinal, quais são as causas da pobreza? Isso é uma questão é, sobre a qual algumas das mentes mais brilhantes da humanidade têm se debruçado. O fato é que a pobreza, como disse ali, é a ausência de riqueza, a condição primordial do ser humano, ou seja, pobreza não tem causas. Então se a gente começa esse debate perguntando quais são as causas da pobreza, a gente já começa errado. A humanidade foi pobre ao longo de praticamente toda a sua existência. O Homo sapiens tem, não sei, 200 mil anos. E ao longo de uma, da imensa maioria dessa, dessa existência, exceto aqui, olha só, no século XIX, nos anos 1800, aconteceu uma divergência nesse caminho. Mas até então, a humanidade era essencialmente muito pobre. Claro que tinha exceções. Ah, o faraó Ramsés I era rico. claro. Mas todo o resto da sociedade egípcia era extremamente pobre. O rei Luís XIV era bem rico também, dizem. Mas todo o resto dos franceses era bastante pobre. Aliás, mesmo a riqueza dele era uma riqueza relativa. Ele tinha, por exemplo, no Palácio de Versalhes, cozinheiros de todo mundo. Que, por exemplo, em determinada noite ele queria jantar uma comida árabe. Ele chamava o cozinheiro árabe, ia lá e fazia comida para ele. Ah, hoje eu quero uma comida italiana. Aí o cara ia lá, não lavava as mãos, claro, naquela época ele não lavava as mãos, ninguém tomava banho. O pessoal tomava banho, só quando começava realmente a criar escaras no corpo, a roupa apodrecer, esse tipo de situação. Mas o fato é que a riqueza que os maiores monarcas da história da humanidade tinham não se compara à riqueza que qualquer cidadão comum de uma grande cidade como São Paulo tem ao seu dispor, por alguns reais. É. Mas enfim, aqui vocês veem que algumas, algumas sociedades fizeram... Vocês não veem, na verdade, não sei quem está aqui na, na ala VIP. Inclusive tem lugares aqui para o pessoal que quiser chegar mais perto para realmente ver meus gráficos. É, enfim, algumas sociedades fizeram esse caminho mais rápido que outras. Algumas fizeram nos anos de 1700, 1800. Enfim, mas eliminada essa questão de quais são as causas da pobreza, meu Deus, por que alguns países são pobres, por que pessoas são pobres? Afinal, essa é a condição primordial e fundamental da, da humanidade. Vamos discutir o que realmente importa. Por que, que nesse histórico. E nessa é, imensa prevalência de pobreza ao longo da história da humanidade, alguns países conseguiram essa proeza de ficar ricos e outros não. Aqui, esse mapa, alguns de vocês talvez já tenham visto, é um mapa que é uma série de colagens de fotos tiradas do espaço, do meio da Terra, visto à noite. Claro que é uma colagem, eu vou explicar uma colagem o pessoal não achar assim, ah, é falso. Nunca é noite ao mesmo tempo em todo mundo. Para evitar esse mal entendido, para evitar que a minha reputação seja avalada com esse equívoco astronômico, aí está. E o interessante desse mapa é que tem uma correlação fortíssima, de quase, quase 100% do grau de iluminação de uma sociedade, de uma região, com o grau de riqueza, por motivos óbvios. Né? Sociedades que não dispõem de recursos materiais em abundância não podem se dar ao luxo de terem eletricidade, ainda mais à noite. Então, por exemplo, Estados Unidos, que é um país bastante rico, bem iluminado. O México daí, já começa alguns bolsões de escuridão aqui. Cuba é um país não muito bem iluminado. A América Central também. aqui. Aqui, no caso, é pelo fato de que é a região amazônica, né? então seria muito complicado, inclusive, de se enxergar tudo isso. Cordilheiros grandes também, mas a gente percebe que algumas metrópoles, por exemplo, aqui São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, é uma, claridez. Claridez. uma clareza muito grande, uma conjunção de luzes ali e então. tal. A Europa também é bem iluminada, a costa mediterrânea, a África do Sul, aqui Joanesburgo, aqui Cidade do Cabo. A Índia é surpreendentemente bem iluminada, mas isso é pelo fato de que a Índia é um país bastante interiorizado, apesar de ter sua capital bastante interiante. A Europa, enfim, a Rússia aqui, a Transiberiana, etc. Japão. Vamos, vamos focar um pouquinho nessa região. Opa. Japão, Luz, Coreia do Sul. Mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui? Até onde eu lembro, eu aprendi nas aulas de geografia do colégio que a península da Coreia é uma península, não uma ilha. O que aconteceu? O que aconteceu? A Coreia do Norte aconteceu. É, após a Primeira Guerra Mundial. É, houve uma divisão da Coreia em dois países. Um sob a influência dos Estados Unidos e outro sob a influência da União Soviética. Sempre esqueço o paralelo, o paralelo 38, quem me ajuda. Nossa, se tivesse parga aqui ele saberia. É, a Coreia foi dividida em dois países. Coreia do Sul, República da Coreia, e Coreia do Norte. República Democrática Popular da Coreia do Norte. Aí já vai uma, uma lição. Primeira lição da palestra. Sempre que um país tiver em seu nome democrática ou popular, você sabe que não é nem democrática nem popular. Se tiver os dois, aí realmente, realmente a situação é complicada. Mas enfim, a Coreia é um caso muito interessante é um caso absolutamente triste é, eu conheço pessoas que já foram lá e narraram que é uma sociedade é, dá realmente muita pena das pessoas as pessoas vivem não só numa condição de miserabilidade absurda que a gente não encontra no Brasil mas também as pessoas vivem absolutamente com medo no seu dia a dia então se, se soma duas, duas situações uma, uma servidão material que impede que a pessoa, inclusive, pense em se opor ao regime, pense em fazer algo diferente, mas também a servidão psicológica, o que é um negócio muito grave. É, quando a gente fala de ciências sociais, é, de diferentes regimes políticos, desse embate capitalismo, socialismo, etc., a gente tem que conhecer as limitações dessa, dessas comparações, pelo fato de que. Lá vou eu esquecendo o microfone de novo. É, pelo fato de que a gente simplesmente não pode isolar os elementos em um laboratório e implementar as variáveis e ver como é que eles respondem. Mas, por mais trágico que seja, a Coreia, as duas Coreias, aliás, provavelmente são um exemplo mais bem acabado de um experimento em laboratório dessa, dessa, dessas duas é, alternativas, a economia de mercado e a economia centralmente planejada ou como que era o capitalismo e o socialismo. E os resultados dessa, dessa experiência são basicamente indiscutíveis. É, Para contextualizar, o país foi dividido ao meio, ao final da Guerra da Coreia, em 1953, a Coreia do Sul terminou praticamente destruída, em especial o seu parque industrial. Porque, justamente, a Guerra da Coreia foi uma invasão das tropas da Coreia do Norte à Coreia do Sul. É, então, a Coreia do, a Coreia do Sul teve que passar por um processo de reconstrução muito, muito realmente, em larga escala. E, e isso são dados de 2010. Então, 2010 da 47 anos, 57 anos depois do fim da guerra. Esse é o um resultado. Do desempenho de duas sociedades, duas nações é, que se desenvolveram em de paralelo, basicamente o mesmo povo, mesma cultura, mesma etnia. Eram, inclusive, muitas vezes pessoas das mesmas famílias que estavam lá. Coreia é do Sul: a população 48 milhões, Coreia é do Norte: 25 milhões, e dizem que a população diminui de maneira dramática lá. Muita a gente morre de fome. Quem tem sorte consegue fugir. Porque a Coreia do Norte virou, na verdade, um grande campo de concentração. O PIB, ou seja, o um conjunto de riquezas geradas dentro da sociedade. Coreia do Sul, um dos maiores PIBs do mundo, 13o maior PIB, Coreia do Norte, um dos menores. 40 bilhões é, não sei, o PIB do bairro de Pinheiros. <risos> Acho que o PIB de Porto Alegre vai ser mais do que 45 milhões de dólares. Não, dólares, como é dólares, provavelmente não. Tipo o PIB do Rio Grande do Sul. É, renda per capita, lavada na Coreia né? Importante ressaltar que esses são dados fornecidos pelo governo. Então eu, eu não costumo confiar muito em dados fornecidos por governos totalitários. Então eu já veria esses dados da Coreia do Norte como uma pitadinha de sal. Ou seja, provavelmente é menos do que isso aí. É, IDH, especialmente porque IDH sim é fornecido 100% nos governos, que é basicamente é, estimativas a respeito de nível de escolarização, é, expectativa de vida, esse tipo de coisa. IDH, absurdamente diferente dos dois países. E esse aqui eu acho muito interessante. Altura média. Lembrando, lembrando, lembrando. Mesmo povo, muitas vezes mesmas famílias. Basicamente as mesmas pessoas foram divididas por uma linha política Artificialmente estabelecida num paralelo, que se não me engano é um 38. Vai para o YouTube isso aí depois, não vou ficar. Pode <risos> ser muito ignorante. É, enfim. E, 53 anos, 57 anos depois, o que se vê é que houve inclusive uma divergência na altura média da população. Veja só: a Coreia do Sul, a altura média das mulheres, 1,59. altura média dos homens, 1,72. Coreia do Norte, 1,54, das mulheres, e dos homens, 1,65. Essa é a altura da palestra que eu geralmente brinco com algum amigo baixinho assim, e, tal, e falo oh, seria alto na Coreia do Norte. Eu disse que o Rodrigo Constantino, recentemente, ficou puto da cara. <risos> é um Rodrigo, seria alto na Coreia do Norte, aí cara... Pô, tá fazendo até ir pra Miami? Na do Norte. <risos> Enfim, isso, isso é para ilustrar o fato de que é, ao longo da história assim, se ventilou diversas é, possibilidades sobre o que fazia com que, com que algumas nações fossem mais ricas e outras mais pobres é, no início da, da era dos descobrimentos, se dizia que era questão racial até aliás, na verdade, até o período do imperialismo né? século XIX aquelas teorias spencerianas eu sei que tem alguns spencerianos e tal, não levem tão sério essa parte do trabalho dele é, mas o fato é que e, e também se falava tem alguns autores que desenvolvem a, a ideia de que aspectos religiosos seriam responsáveis pelo desenvolvimento de algumas nações e o subdesenvolvimento de outros outros falam que seria o um clima né então, aliás, na religião se diz geralmente que é, sociedades mais é, embasadas no espírito protestante estariam mais propensos à acumulação de riquezas e ao desenvolvimento econômico. A quantidade de sociedades não protestantes que se desenvolveram também é, é, é grande o suficiente para a gente é, não levar tão a sério essa hipótese. Claro que é importante a gente entender que o substrato cultural de uma sociedade tem uma influência óbvia na moldagem do todo. Mas não é só isso, isso é um ponto fundamental. Clima também, né, muita gente é, acredita ainda na ideia de que sociedades que se situam em meio aos trópicos estariam menos menos é, suscetíveis ao desenvolvimento econômico. Tem até um livro muito interessante chamado Armas de Armas e Aço. Alguns aí já devem ter lido ou ouvido falar de Jared Diamond, que é um biólogo. É, se for para, para pensar, na verdade é o primeiro livro de economia do desenvolvimento que eu ganhei ele quando eu tinha 17 anos. Na época eu lembro que eu achei chatíssimo, mas eu vi alguns insights interessantes. Por exemplo, o ponto dele é que ele, ele não fala, aliás, do, do, do estágio atual. Ele fala que algumas sociedades se desenvolveram à frente de outras e isso as colocou em vantagem pelo fato de que elas tinham maior acesso a metal, eles tinham maior acesso a animais de grande porte, e isso acabou é, tornando eles menos suscetíveis a doenças que a gente sabe que é, o processo de ocupação da América foi em grande parte realizado, é, foi facilitado, aliás, por meio de uma guerra biológica, né? Porque quando os, os conquistadores, especialmente os espanhóis, chegaram, na, entraram em contato com as civilizações pré-colombianas, eles, eles traziam consigo germes com os quais essas populações nunca tinham sido é, inoculadas contra ou a favor. Né? Eles nunca tinham recebido uma... uma ele, eles não tinham contato com animais do porte daqueles que os europeus tinham e, consequentemente, eles não tinham criado anticorpos para lidar com essas doenças que os colonizadores traziam agora. É, enfim. Então, essa ideia dele é uma explicação interessante sobre o que possibilitou que algumas nações saíssem à frente no que toca ao, aos grandes descobrimentos. Mas não explica, claro, o século XX, que é o século em que realmente houve a principal divergência nesse caminho do desenvolvimento. Foi o século, é, o século XX e até agora, na verdade, né? a gente está aí já há 14 anos, no século XXI, e a gente teve, nos últimos 100 anos, seguramente, o processo de maior desenvolvimento econômico da história da humanidade e o movimento de maior saída de um número maior de pessoas da pobreza da história da humanidade. Isso é surpreendente. isso essa, essa teoria do Jared Diamond não explica. Em geografia, também. Alguns atores, desde Adam Smith, na verdade, falavam que é, países que eram isolados de acessos a grandes rios ou oceanos estariam em desvantagem. Bom, é, vários exemplos, como Suíça, Áustria e tantos outros é, contradizem isso. E o papo dos recursos naturais? Ou recursos naturiais, como o analfabeto estendido. <risos> Esse, esse é um dos grandes fetiches contemporâneos, aliás. É, falar que ah, e, é, um, é um lance meio mercantilista que ainda persiste aqui no nosso país, infelizmente, o fato de a gente precisa ter controle sobre as riquezas naturais, porque aí sim a gente vai ter desenvolvimento. Mas, enfim, Roberto Campos costumava dizer que existem os países é, naturalmente ricos, mas vocacionalmente pobres. Nesse grupo estariam países como o Brasil, Argentina, é, com República Democrática do Congo, opa, mais um exemplo aí. É, enfim, Serra Leoa, esse tipo de países. E existem os países naturalmente pobres, mas vocacionalmente ricos. Japão, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan. Putz, só é um países da Ásia? Não. É, mesmo por exemplo a Costa Rica um país relativamente pequeno e está se desenvolvendo bastante é, tem exemplos obviamente na Europa de países que não, não dispõem de tantos recursos naturais e se desenvolveram de maneira realmente marcante na verdade se a gente for, se a gente for realmente analisar fazer uma regressão, uma regressão desses, nessas variáveis, aí, recursos naturais desenvolvimento econômico a gente encontra na verdade uma, uma uma correlação entre o contrário. Né? Quanto menos recursos naturais a sociedade dispõe, na verdade, parece que maiores são as propensões dos seus indivíduos de buscarem realmente se virar com seus próprios meios, por meio da inovação, por meio da criatividade, por meio da geração das riquezas artificiais, da educação, da inovação tecnológica. Esse livro aqui, Why Nations Fail, em português foi lançado como Porquê as Nações Fracassam, ele aborda mais pormenorizadamente cada um desses tópicos. Então não vou falar aqui porque eu não vim aqui para resenhar o livro deles. Né? Mas é um livro muito bom, recomendo muito fortemente. É só um livro para o pessoal, né? em inglês e em português. É, enfim, voltando à questão da Coreia do Sul. Coreia do Sul! Voltando à nossa comparação aqui. Bom, a Coreia do Norte, hoje, 62 anos após a separação, é uma das economias mais dinâmicas do é, planeta, Penso de diversas empresas, das mais inovadoras e mais valiosas do mundo, enquanto que a Coreia do, no do Norte é somente pródiga em miséria e na criação de líderes absolutamente bizarros. <risos> Mas é muito triste isso, não rio. Porque... Como é que não vai rir? Como é que não vai, <risos> <risos> não vai rir? De uma coisa como é que não vai rir? É trágico, é triste, mas como é que não vai rir? E o pior, você aqui que é o pior? O pior é que tem partido político brasileiro que apoia esse regime desses caras. E é por isso que é importantíssimo a gente ter gente disposta a estar no sábado de manhã aqui, ouvindo alguém falar mal desses regimes, explicando porque eles são maus, explicando explicando porque qualquer tipo de alternativa, qualquer tipo de alternativa é isso melhor. Mas claro, o meu ponto aqui é que uma alternativa com mais liberdade e mais... É, instituições de mercado é superior. E aqui a gente vê né, o, o processo de, de desenvolvimento da Coreia do Sul é um, é um case muito interessante. Essa linha aqui azul escura é o Brasil. que Infelizmente, esse negócio está meio desatualizado. Né? é assim, ó é, Coreia do Sul, o primeiro tigre asiático. Já teve, acreditem, na época ali, da, a, a época da saída da, da, da guerra da Coreia, tinha um hipercapitam do terminado que o do Brasil. Hoje passa, tem mais que o dobro. Outros países aqui, esse cinza é a Índia e o azul é a China. Que é um caso bastante interessante. Depois a gente pode debater na parte de algún é e tal. mas enfim, além do exemplo da, da Coreia do Norte, a gente tem diversos exemplos dos quais a gente pode se utilizar. Nenhum deles é tão, tão bem acabado quanto o da Coreia do Norte, repito. Mas, por exemplo, a tragédia que se abateu sobre a Alemanha Oriental, é. quem, quem já foi para a Alemanha provavelmente, e, e já andou na Alemanha Oriental, e Ocidental, já percebeu que existe uma diferença muito grande ainda, apesar de fazer 25 anos que as duas Alemanhas se unificaram. A Alemanha Oriental segue sendo ainda muito mais pobre, e, enfim, de certa maneira, segue vivendo as custas dos impostos da Alemanha ocidental. Qual o é nome dela mesmo? Como é que é? Qual é nome dela o nome dela era... Ah, <risos> República Democrática da Alemanha. Mais um exemplo ali. Deutsche Demokratie. E outra era, era simplesmente um nome despretencioso. República Federal da Alemanha. A famosa R.F.A. É, enfim, Cuba. Cuba tem democrático o nome? É? Acho que o nome é só Cuba. <risos> o, caso, o caso dos. É... Enfim, falando de nomes de países, eu, um dos meus preferidos é, obviamente, Estados Unidos da América. Olha que, olha que nome sensacional. É um país que é um conjunto de estados que, por vontade própria, resolveram, pô, vamos fazer uma confederação aqui e vamos criar algo novo. Vamos tentar inovar institucionalmente e fazer algo de novo. O Brasil já foi um Estado, já foi Estados Unidos do Brasil, como vocês bem sabem. Mas no caso do Brasil foi uma formação bem diferente, né? Inclusive, tem um pessoal lá no Sul que tentou se separar e... Mandaram ver. Até quem, quem, quem já foi Porto Alegre, ou quem não foi vai algum dia... Tem um, tem um fato muito interessante. No centro de Porto Alegre, é, o Palácio do Governo se chama Palácio do Piratini. Piratini era uma das sedes do Governo é, Rebelde, do Governo da Revolução Farroupilha. <risos> e o nome do Palácio do Parlamento luxo, da Assembleia Legislativa, se chama Palácio Farroupilha. Então eles gente tem Palácio Farroupilha em frente ao Palácio do Piratini. E eles são cortados por uma rua, chamada... alguém sabe? Duque de Caxias. Ah, exatamente. Rua Duque de Caxias que foi, basicamente, quem desbaratou a Revolução Paulo P. <risos> Enfim, mas voltando aqui. Outro caso muito interessante é o um dos cubanos em Miami e o um dos cubanos em Cuba. A renda média dos cubanos em Cuba não passa de 50 dólares por mês. É, em Miami, obviamente, eles são, eles são uma das comunidades mais prósperas da, de todos os Estados Unidos, seguramente, mas especificamente da Flórida. É, um dos grandes, além de ser o pai da economia, o Adam Smith, é o pai... Um dos pais, na verdade, né? Se a gente for entrar nessa discussão, o jean talvez tenha a ver com algumas ideias. Mas vamos, vamos tratá-lo como um dos precursores também do debate sobre por que algumas nações são ricas e outras são pobres. Inclusive, o próprio nome do livro dele, como vocês sabem, o pessoal geralmente conhece por riqueza das nações. Mas o nome dá um... Explica bem o tom ensaístico desse livro, né? Uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. As veja que Adam Smith é também. Ele não caiu nessa, nessa nessa lorota de causa da pobreza das nações. Não, ele já percebia, até porque na época dele a imensa maioria da Europa era bastante pobre, mas ele teve uma oportunidade que era muito rara na sua época, que foi de viajar por diversos países da Europa. para você terem uma ideia de como isso era raro, George Washington, por exemplo, que foi um dos homens mais ricos do mundo à sua época, nunca saiu dos Estados Unidos. Aliás, ele nasceu na, na Inglaterra, né, porque ele era um cidadão inglês, e morreu nos Estados Unidos, mas ele nunca saiu do continente americano. Adam Smith, por sua vez, como era um, um, um grande estudioso da, da matéria chamada jurisprudência, ele foi convidado em algumas oportunidades para atuar como preceptor de jovens ricos, de jovens nobres, e por conta disso ele pôde visitar alguns outros países e observar o grau de desenvolvimento desses países. E ele, das suas viagens é, e das suas observações, ele, dentro os diversos insights, que, que esse livro, que é um livro interessantíssimo, mas é um livro meio pesado, algumas pessoas me perguntam às vezes, ah, devo ler a riqueza das nações Eu falo, olha, depende do que tu já leste antes acho não é um livro muito bom para introduzir a economia para introduzir ao debate sobre a riqueza e a pobreza das nações mas é um, é um livro que acho que é, vai certamente acrescentar muito mas é importante a gente ver como um viés crítico porque é um livro é, bastante ultrapassado em diversos aspectos por exemplo é um livro no qual o Adam Smith condena a, a usura né, que é emprestar em por juros é, mas enfim um dos, um dos vários insights muito válidos do livro dele é esse aqui que aqui está no livro um é necessário pouco mais do que paz impostos fáceis e uma boa administração da justiça para levar um estado do barbarismo mais baixo ao mais alto grau de opulência todo o resto é trazido pelo curso natural das coisas hum, interessante paz impostos fáceis e uma boa administração da justiça. Isso claramente não lembro o Brasil para vocês. <risos> claramente não temos nada disso aqui. Talvez por isso que ainda não, não, não, não tenhamos saído do estado de barbarismo, talvez nada. Não o estado de barbarismo mais baixo. Mas o, o degrau de cima aqui. Enfim, mas o, o que seria esse curso natural das coisas? Não sei se dá pra ver, espero que é? uma é câmera esteja dando é para ver. Curso Natural das Coisas, e ele explica, né? ele, ele elabora... Um dos grandes problemas desse livro dele é que ele é um tanto quanto prolixo como era, na verdade, a, a tradição intelectual da época. Eu acho que, como poucas pessoas sabiam ler, e, a, e as pessoas que sabiam ler, geralmente dispunham de bastante tempo, Eles, até quando existia internet, whatsapp, facebook, esse tipo de coisa, na época as pessoas realmente passavam horas e horas lendo. Era, era totalmente aceitável o cara escrever um tomo de duas mil páginas elaborando sobre um assunto, e esse livro ia ser um dos mais vendidos da história, no caso do Riqueza das Nações. Enfim, então ele, ele traz a ideia de que o curso natural das coisas, o processo de mercado, ele se desenvolve, em primeiro lugar, com base na divisão de trabalho. Tem um trecho... Quanto tempo eu tenho? Alguém está marcando aí? vou levantar a plaquinha em algum momento. Tudo vai eu tenho 30 minutos ainda. né? Beleza. Vou então, tocar a ficha. É, divisão de trabalho seria o início desse processo. Ele, ele elabora, inclusive ao longo de várias páginas, como é que funciona o processo de divisão de trabalho em uma fábrica de alfinetes. Um vai lá e, e derrete o metal, outro vai lá e bota a forma, outro vai lá e corta em pedaços, outro vai lá e afia... E tem todo o processo de divisão de trabalho aí, e por que é importante a visão de trabalho? Porque não podia um cara só fazer isso? Bom, porque ele fabricaria muito menos. Porque ele não teria a possibilidade de se especializar numa atribuição e, consequentemente, aumentar sua produtividade fazendo isso. Porque, ao fim e ao cabo, é exatamente isso que gera riqueza. É aumento de produtividade. Guarda aí, irmão. É, ao fim e ao cabo que realmente que realmente gera aumento no padrão de vida da sociedade, é o aumento de produtividade, não são leis. Não é o dizer que é, a partir de amanhã o salário mínimo vai ser de dois mil reais. Não vai ser isso que vai tornar as pessoas mais ricas. O que vai tornar as pessoas mais ricas vai ser a sua produtividade do trabalho aumentar. E o Adam Smith já tinha intuído isso. E o que torna esse processo curso natural das coisas possível? é ah, isso aqui, né? Paz, impostos fáceis em favor de administração da justiça. Que hoje a gente entende por instituições. E esse é realmente, essa é realmente a explicação porque algumas nações são pobres e outras são ricas. São diferenças de romos institucionais. O que, que são as instituições? São basicamente um conjunto de regras e normas, formais ou informais, que regulam as interações sociais. Agora vamos dar uma olhada nesse mapinha, espero que vocês estejam vendo. Não é, não é minha projeção geopolítica para próximos anos. Espero que o Brasil não anexe a Líbia. Não a Rússia anexar aqui a Mongólia, não sei. Nunca sabe o que passa a dar esse... esse mapa, na verdade, ele mostra é, os níveis de liberdade econômica muito afora. Que a América do Norte, Peru, Chile, norte da Europa seriam os países mais ricos. Mais livres em azul. O segundo grupo dos países, nem tão livres economicamente, mas um pouco mais livres, seriam os países verdes. Né? Costa Rica. É... Não, não, isso aqui é Nicarágua. Costa Rica é azul. E o Panamá também é Uruguai, Espanha, França, Portugal, Turquia, Paquistão. Os é... países teriam um segundo grupo. A gente chega no terceiro grupo, que são os amarelinhos. Né? Rússia, Índia, Arábia Saudita, Colômbia, México, Brasil, Muito acompanhado, como sempre. <risos> <risos> em vermelho, aí chega realmente os países que.. Sei, né? Argentina, Equador, Venezuela, metade da África. Esse é o índice o relatório anual, realizado. eles têm basicamente dois índices de liberdade econômica que são realizados e divulgados no mundo afora. Tem o da Heritage Foundation, que é um think tank americano, e tem o Fraser Institute, que é um think tank é, canadense. E eles fazem isso inicialmente, é de 2014, em 2014. o que eles levam em consideração para montar esse ranking? Basicamente, esses requisitos. A China tem que cor ali, não? A China está vermelha. Foi Jean, esqueceu a tua aqui, né? Não Fugindo. sei. Tá aí, beleza. do é, tá Estado em nível de tributação, ou seja, qual é a abrangência do Estado sobre a sociedade? Então, não ouve, né? Câmera, Ouve bem? Ouve bem. É, nível de tributação... <risos> Nível de tributação também é um ponto importantíssimo. É, grau de respeito à propriedade privada e grau de funcionamento do Estado de Direito, ou seja, se o judiciário funciona, se as regras são aplicadas de forma clara e aplicadas de forma isonômica, ou seja, se todos são tratados de maneira igual perante a lei. É, estabilidade monetária, ou seja, se o Estado não, não manipula as taxas de câmbio, se não emite, é, não emite moeda desmesuradamente, se é, controla preços, esse tipo de coisa que a gente sabe, ou deveria saber, que só gera resultados ruins, regulação sobre comércio e tarifas, ou seja, se, se, se tem uma quantidade muito grande de licenças para importar ou para exportar, se, se tem muitas barreiras tarifárias ou não tarifárias, é, regulação sobre os negócios como um todo, qual né, a facilidade de se fazer negócios e nesse ponto tem um índice bem interessante que recomendo a todos darem uma olhada que trata especificamente sobre a facilidade de fazer negócios chama o relatório Doing Business do Banco Mundial eles fazem todo ano e eles analisam justamente é, esse, esse tipo de coisa especificamente é, quanto tempo demora para se abrir uma empresa no país, quanto tempo demora para se pagar impostos no país qual é a taxa tributária sobre sobre o lucro das empresas, etc é, regulação sobre mercado de trabalho, se a gente tem se tem é, mais liberdade contratual entre patrão e empregado, se tem que pagar muitos impostos sobre o salário, no caso do Brasil. Aliás, ontem foi um dia interessante, né? Um dia que a gente viu diversas festas para o trabalhador, Sim. pagas com dinheiro é, extraído coercitivamente do bolso do trabalhador, né? por meio de imposto sindical. Puta, cara. <risos> é, mercado de capitais, existe muita regulação sobre o mercado de capitais também. Quanto maior a regulação, menor é considerado é, o nível de liberdade econômica dentro do nosso E eu, O interessante desse... Depois eu vou falar sobre quem está em cima, quem está embaixo, etc. O interessante desse, desse ranking é que, junto com a divulgação dele, eles disponibilizam uma série de correlações entre os grupos contidos em cada um dos quartis, ou seja, em cada, em cada quarto, o, o quartil mais livre, o segundo mais livre, o terceiro e o menos livre de todos. É, aqui é uma correlação entre crescimento econômico. Muitas é vezes os países são mais livres economicamente, mas é porque eles já são mais ricos, não sei o quê. Mas eles são países, na verdade, que são mais dinâmicos economicamente. Isso é uma correlação muito clara e muito forte. Entre grau de liberdade econômica e grau de dinamismo e crescimento econômico. Isso não tiver, né? É só a gente voltar nesse mapa, né? Olha quem é que é mais livre aqui: Peru e Chile, Argentina, Equador, Venezuela, Brasil, que vai fechar há dois anos em estagnação econômica. É obviamente que a quantidade de obstáculos que o Estado impõe ao processo de mercado, gera efeitos no desenvolvimento do país, no crescimento. Daí muita gente fala, ah, mas liberdade econômica faz com que os mais pobres se mal, os mais pobres são isolados do processo de mercado, são excluídos, e acabam ficando ainda mais pobres. Aquela lógica daquela música lá... Muxi, muxi, muxi, muxi, Eu tô inclusive, bolando uma palestra sobre aquela música. Eu vou, eu vou analisar trechos dela. Especialmente aquela parte lá. E o motivo, todo mundo já conhece aquilo de cima, sobe. E o de baixo, desce. Isso aí, o de cima só subir e o de baixo só descer, é o que acontece quando o Estado tem uma prevalência maior sobre a sociedade. Quando o Estado controla os meios de produção. Porque daí são os políticos que vão definir quem ganha e quem perde. No processo de mercado. A gente tem um dinamismo suficiente que faz com que os mais pobres sejam especialmente favorecidos. Os mais pobres são os que mais precisam de liberdade econômica. E é por isso que nos países mais livres economicamente, os mais pobres estão muito melhor do que os outros. Afinal, vocês ser um cara rico em Cuba ou um pobre nos Estados Unidos? Acho que milhares de cubanos já responderam a essa pergunta longo dos anos. Enfim, então, é aqui, bizarro, sabe? Não há nem o que se comentar sobre essa população. Mas também a participação da renda dos 10% mais pobres na, no PIB geral é interessante, porque nos países mais livres economicamente também é mais alta. A gente vai entrar numa parte especialmente legal. Calma, então, não, é, não, é, não é uma costura pensar aqui, esse índice é regressivo. Ou seja, o maior é a pontuação nesse índice de direitos políticos menores são os direitos políticos. Então o zero seria tipo, pleno, plenitude de direitos políticos, porque é zero interferência nos direitos políticos da população. Os países mais livres economicamente são países onde se tem uma maior liberdade política. Milton Friedman já falava sobre isso no seu livro Capitalismo e Liberdade, que é o, opinião, o segundo melhor livro dele. O melhor livro Liberdade de Escolher, que vai ser lançado esse ano pela Editora Record, em parceria com o Instituto Liberal compareçam aos eventos de lançamento que acontecerão no segundo semestre, provavelmente. É um dos livros que, pessoalmente, eu sempre recomendo. Aliás, eu tive que parar de recomendar para as pessoas, porque é um livro que não se encontra mais em lugar nenhum. O livro é uma raridade, mas agora essa falha de mercado está sendo é, corrigida e o livro Liberdade de Escolher, do Milton Friedman, vai voltar às lojas. Então, nesse livro Capitalismo e Liberdade, Milton Friedman já dizia que Existe uma correlação muito forte entre liberdade econômica e liberdade política. Porque onde a gente não tem liberdade econômica, não tem como ter liberdade política. Basicamente porque, e isso aqui a gente vê nisso também, direitos civis e liberdade econômica. Direitos civis, esse, esse é um ranking feito pela Freedom House, é, eles, eles abordam questões como liberdade de imprensa, liberdade de expressão, é, liberdade de diversidade sexual, Milton Friedman, ele explica nesse, no primeiro capítulo do, do Capitalismo e Liberdade Uma coisa que a gente vê acontecendo, inclusive no Brasil A gente vê de maneira muito mais dramática acontecendo é, Na Venezuela, na Argentina, por exemplo Na Argentina, por exemplo, existe um jornal opositor relativamente forte, que é o Clarín Só que esse jornal ainda tem alguns problemas, recentemente Pelo fato de que o governo resolveu comprar a maior fábrica de papel do país. Então, com isso, a própria liberdade de imprensa da Argentina passou a sofrer. Na Venezuela é uma situação muito pior. É. Mas pense em um caso extremo, por exemplo, Coreia do Norte ou a União Soviética. Não havia como se ter realmente liberdade política e liberdade civil nesses países, basicamente porque todos os ambientes públicos eram de propriedade do Estado. Todos os jornais eram de propriedade do Estado. Todas as empresas eram de propriedade do Estado. Então, consequentemente, o Estado definia, ou seja, os burocratas definiam o que era permitido e o que não era permitido. E boa parte das opiniões que circulavam no mundo à época não eram permitidas lá dentro. Porque se considerava que elas causariam uma subversão, uma revolução, etc. Enfim, vamos passar. Corrupção e liberdade econômica é uma das correlações uma correlação bem forte também. É, por motivos um tanto quanto óbvios até, né? Quanto maior a participação do Estado, na, na, quanto maior a abrangência do Estado na sociedade, quanto maiores as é, funções e atribuições que nós concedemos a agentes políticos, a burocratas, Maior, obviamente, vai ser a corrupção, porque maior vai ser também a quantidade de dificuldades criadas legalmente, ou seja, de acordo com a lei, para que depois haja um processo de venda de facilidades ilegalmente, por debaixo dos panos. Muito mais fácil a gente ter corrupção em um país que tem, por exemplo, no meu caso do Brasil, aproximadamente 700 empresas o governo federal tem participação do que um país em que simplesmente o governo não se mete com empresas. E agora a gente está tendo um exemplo muito claro com o caso da Petrobras. Por que a gente não teve o escândalo do sei lá, do minérios ou do aviãozão etc? Porque a Vale e a Embraer foram privatizadas. Se a Petrobras tivesse sido privatizada ainda há tempo a gente não teria passando por isso. Basicamente pelo fato de que em uma empresa privada, seus donos têm um incentivo para coibirem casos de corrupção. Porque se eles não coibirem, é o que não acontece? A empresa quebra, eles perdem dinheiro. Então, eles têm um incentivo muito forte para não permitir. Existe corrupção em empresa privada? Óbvio que existe. É claro que existe. É fornecedor que ganha a bola, pra, é, é, que paga bola para comprador. É, gerente que faz vista grossa, claro que, claro que existe. Mas o importante é que a corrupção privada, quando existe, claro, livre concorrência, quem paga a conta são os proprietários dos meios de produção. Quando não existe concorrência, infelizmente, quem paga a conta é o consumidor, porque a empresa é beneficiária de um monopólio ou de um oligopólio, e, consequentemente, é, essa empresa acaba tendo que aumentar o seu preço da provisão de um recurso para arcar com os custos da corrupção mais ou menos como acontece com a Petrobras. É... Corrupção e liberdade econômica, muito forte a correlação. Esse, esse índice é da transparência internacional. Nível de alfabetização e liberdade econômica. Está obviamente muito ligado a... ao nível de... De, de, de, de pujança material de uma sociedade. Né? Quer comentar alguma coisa, cara? A expectativa de vida, liberdade econômica. Obviamente. E é claro, quem dá mercado tem liberdade econômica. Quanto maior a liberdade econômica, como eu disse antes, menos obstruído vai ser o processo de mercado, maiores vão ser as possibilidades de criação de riqueza e mais ricos serão os cidadãos como um todo. Libertarista. Por lugar, Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia. Suíça e é Não tem aquele papo de que só países ricos tinham liberdade econômica. Não. Países ricos e países ascendentes. Países que têm, têm tido um índice de desenvolvimento bem razoável. Que os top 20... Interessante que a gente tem dois países latino-americanos. Chile e o Peru. Dois dos países que mais crescem e mais se desenvolvem. Peru, muito em breve, vai estar passando o Brasil tendo dinheiro no mercado. É, tem vários países escandinavos também. Finlândia, aqui em décimo. Dinamarca, em décimo Depois das perguntas, a gente pode desenvolver um pouco mais. Tem que ter aquele mito também, né? De que os países escandinavos são um exemplo de socialismo que dá certo. É a bobagem que existe. São países extremamente capitalistas. Somente ocorre que são países que também, pelo fato de terem instituído um estado de bem-estar social bastante amplo cobram impostos razoáveis da sua população. Mas são países onde existe um nível muito baixo de, de, de proteções tarifárias, de restrições ao comércio, é, onde se tem um grande respeito à propriedade privada, privada. Estados Unidos, aqui em décimo segundo, já passou por momentos melhores. E aqui, turma do fundão. Todo do fundão é tristeza, mas é a República Democrática do Pombo aqui. Só os governos populares e democráticos. Só coisa bonita. Venezuela em último? Não, mas onde é que está Cuba? Onde é está Venezuela? Onde é está a Coreia do Norte? Acontece que Cuba e Coreia do Norte são países onde existe tanta restrição às liberdades econômicas que eles simplesmente optaram por nem sequer analisar. que Não havia a possibilidade de terem dados estatísticos. É, em que se pudesse confiar. A Argentina aqui também. Coisa absolutamente triste, muito mais. É, casos de regressão institucional. Aliás, não sei se regressão institucional seria, seria correta, porque a Argentina deu muita sorte de estar, tá, digamos assim, no lugar certo, na hora certa. Ela foi uma grande, é ainda, na verdade, uma grande provedora de commodities. e e, teve, e foi beneficiado por algumas tecnologias da época, como a refrigeração que estava recém surgindo, e possibilitou que vendesse, por exemplo, carne é, a um preço muito competitivo no mercado europeu, e que são muito com isso, também outras commodities, mas a Argentina até a crise de 29, era o quarto maior PIB per capita do mundo, que é bastante, no... Se não me engano, era um guia politicamente correto da história do mundo. Se o Leandro Locke tivesse vindo prestigiar assistir a minha palestra, ele podia me corrigir. E eu podia fazer um bom ele... merchan do livro dele. Como ele não veio... É... Ele relata que a Argentina era um país tão rico que na França tinha um, uma expressão que dizia rico como um argentino. Ixi, como é Argentão. É... E hoje a Argentina é aquilo lá. Eu, eu, eu estive na Argentina no final do ano passado e... Que coisa triste lá. É um país, país lindo um país de pessoas destruídas, é, um país que, realmente, quando a gente anda pelas ruas de alguma cidade é, maior, como Buenos Aires, Rosário e, e outras, a gente percebe que é um país que já teve um nível de pujança, mas que agora está caindo aos pedaços, literalmente. Todos os dias havia algum tipo de piquete nas ruas, por exemplo. O governo caiu aos pedaços. Também parece com um outro governo vizinho ali. Que... Hey, <risos> é, e o Brasil? Ali o Brasil, na posição 103, de 152. Ou seja, estão mais perto da turma do fundão do que do é. resto da turma ali dos melhores alunos. Dos alunos que realmente aprenderam com a história. Dizem que aqueles que não, que não conhecem a história estão condenados a repetir. Curioso. São parece que é verdade. Os 303, é rodeados de grandes, gigantes econômicos, como Madagascar, sim. <risos> Bolívia, Ceará Leoa, tá Colômbia aqui, tá na frente da tá Colômbia. Logo na frente da tá. Colômbia. Rússia aqui. Então, tá a da Rússia, pessoal. Dá tá pra ver que o negócio é publicado obviamente isso tem um impacto né? eu, na verdade isso já está vindo com as correlações tem um impacto como eu disse antes o que realmente realmente aumenta a riqueza das sociedades é o aumento da produtividade do trabalho que é o que possibilita que as pessoas façam mais com menos recursos e dentro dos países do mundo a gente vê alguns países que estão realmente aprendendo a história e aprendendo que tem que aumentar a produtividade do trabalho sim, China e é Índia, por exemplo, são exemplos muito claros. Singapura também é um exemplo interessantíssimo, apesar de ser uma, ser uma ditadura, não ser uma democracia. Tailândia, Coreia do Sul, todos os países que tiveram um aumento na, na, na produtividade total, de 1990 a 2008, olha, olha o Brasil aqui, à frente só da Rússia, que basicamente passou por um colapso econômico duríssimo depois desse período. Né? Brasil, Teve menor crescimento na produtividade de trabalho do que países que já têm todo um histórico de acumulação de capital e também de, obviamente, de um nível de produtividade de trabalho muito alto, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha. E, ainda assim, o Brasil consegue crescer menos. Obrigado. A variação de renda per capita aqui, isso aqui é o que veio do, do Ricardo Amorim. Sim. Esse cara é tem tá para por quê? Bom, de repente vai dar tantinho pra isso aqui. É. É. Mas, enfim, o Brasil tem desempenhado de maneira irrisória perante seus pares como China, Índia, Chile. Aqui é de 81 a 90, 91 a 2000, 2001 a 2010, 2011 a 2013. Basicamente todos o Brasil foi pior do que esses países. E olha que eles não contaram em 2014, 2015. Sim. Enfim, só para finalizar é que já me passaram um cartãozinho de 5 minutos. Eu gosto muito dessa frase, eu, eu tenho ter usado ela já em umas cinco modalidades diferentes de palestras, não só porque o autor é gaúcho, Joaquim Ficicias Brasil foi um grande jurista e político gaúcho. É, essa frase eu acho que diz ela, ela, ela explica bastante bem a realidade dos fatos. Dizem que cada povo tem o governo que merece. Admito o, governo como, o conceito como profundamente verdadeiro, mas só em relação aos povos democráticos. Estes são os únicos que têm o bem ou o mal feito por suas próprias mãos. Os outros podem ser felizes ou desgraçados por obras de estranhos. No final, no final das contas, é, apesar de realmente, ao que tudo indica, é, o desempenho econômico e social de uma sociedade é definido pelo seu grau de desenvolvimento institucional, o que realmente define e o que realmente molda as instituições somos nós. Somos nós. Não vem... É, os Estados Unidos não se tornaram um país rico, um país desenvolvido, porque uma iluminação superior veio e eles ungiu de uma sabedoria infinitamente maior do que a nossa e possibilitou que eles criassem instituições mais propícias à criação de riqueza, Não basicamente porque eles tinham pessoas que eram dotadas de ideias diferentes daquelas que infelizmente eram os founding fathers brasileiros. não, <risos> tem um personagem, tem vários personagens muito interessantes na história brasileira. um deles a quem não é não é feita justiça suficiente é José Bonifácio, possivelmente o founding father brasileiro. mas o fato é que ele era um, talvez, enfim. Dois ou três junto com, sei lá, Visconde de Cairu... É, enfim, Joaquim Nabucco um pouquinho depois... É, mas eram, eram muito poucos. Ou seja, o clima de ideias imperante à época era muito diferente daquele imperante nos Estados Unidos. Mas eu vejo hoje que esse clima está claramente mudando. E está mudando a nosso favor. E está mudando a favor de uma mudança institucional é, que vai possibilitar que o Brasil é, se torne realmente Aquele país que vem nos sendo prometido desde o início do século passado, aquele papo de Brasil, país do futuro, que se, celebri se, se celebrizou basicamente é, a partir do, do livro do Stefan Zweig, de 1942, Brasil, país do futuro. Era um cara, ele era um austríaco, um judeu austríaco, que veio para o Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial. E ele chegou no Brasil e ficou absolutamente encantado com o que ele viu. E ele chegou aqui e viu, não, esse, esse país é o país do futuro. E criou e escreveu esse livro, Brasil, o país do futuro. Só que esse, esse, esse, esse subtítulo, esse epíteto, acabou se tornando uma espécie de maldição para o nosso país. Mas hoje eu acho que a existência de diversas conferências como essas, <coughs> Brasil afora, demonstra que a gente tem boas razões para acreditar que a gente pode sim, em breve, estar tá fazendo parte desse time que a gente pode sim evitar que o nosso país caia mais ainda para este. Mas isso depende, obviamente, de nós, que façamos nossa parte para que sejamos felizes e não desgraçados por obra das nossas próprias mãos. Muito obrigado, fico à disposição. Eu acho que, em primeiro lugar, um dos problemas da Argentina é que ela é um país é, com alto índice de instrução formal, mas não é um país que foi moldado e cuja população foi instruída é, na cultura da liberdade. É um país também que herdou essa cultura patrimonialista ibérica, que coloca o é, um Estado acima da sociedade. E também é um país que foi, forna foi formado, como o Brasil, como uma colônia é, em primeiro lugar de exploração, então, menos que o Brasil, claro, porque era mais um entreposto comercial ali na região de Buenos Aires no início. É, mas é um país também que vem desse substrato cultural e é um país que fez ao longo do século XX escolhas institucionais equivocadas. Por exemplo, quando eles sofreram um baque muito grande, com a crise de 29, com a Grande Depressão, que resultou no fechamento é, de diversas economias... Importantes do mundo à época Porque o, a, um dos grandes problemas da, da Grande Depressão Foi que é, houve o crash da Bolsa de 1929 E daí, como reação àquilo, os governos se apavoraram E resolveram fechar suas economias Começando pelos Estados Unidos E a Argentina sofreu muito com isso E com esse baque econômico Eles optaram pelo caminho do populismo né, Que é mais é, célebremente representado pelo Juan Domingo Perón Que é uma espécie de maldição que paira ainda sobre a política argentina. Basicamente todos os países partidos argentinos se intitulam peronistas. É tipo como se, sei lá, daqui 30 anos, daqui 30 anos, Deus nos livre, todos os países, todos os partidos passam a se denominar como lulistas. Eu sou o um partido lulista de direita, sou o um partido lulista de centro, lulista radical, lulista moderado. O sistema político argentino é bizarro e é fruto disso também. Curiosamente, a Argentina é um dos países da América Latina que tem a maior quantidade de, de think tanks, de instituições focadas no estudo e na divulgação das ideias liberais. Mas, enfim, infelizmente, eles não têm conseguido contrabalancear essa onda populista, especialmente essa onda populista mais recente. que a Argentina, na verdade, ela, ela, ao longo do século XX, ela foi se arrastando, assim, bem ou mal. né? É, aqui, em, em São Paulo, vocês devem vocês devem lembrar também, uma época que vinha muito argentinos para as praias. Lá no sul isso era muito mais claro. De um verão para o outro eles simplesmente desapareceram. Nos ídios de 2001, 2002. Por causa dessa crise econômica absurda, pela qual eles passaram por aí, por isso. E de lá eles nunca eles entraram numa espiral, tipo num, num, voo, num voo em parafuso, assim, né? institucionalmente falando. E foram elegendo governos cada vez piores. Mas agora, eu... Quando eu estive lá, eu, eu senti um, um clima de esperança para as próximas eleições. <coughs> tem grandes chances de a Cristina Kirchner não não conseguir eleger o seu sucessor. Aliás, o fato de ela não poder se reeleger de novo é uma boa notícia. Mas tem boas chances de ela não conseguir reeleger o seu sucessor. Então, talvez, é, haja ares de esperança soprando por lá. Espera aí. Falei. Primeiro, tô... obrigado pela palestra. É aqui no, no Brasil você comentou um pouco né, que a gente está no índice relativamente próximo do, do fundo do da, da turma do fundo quando né, você apelidou é, o, o professor Sérgio Lazzarino do índice por exemplo, ele dá, um, ele dá uma denominação para o tipo de capitalismo que a gente tem no Brasil, capitalismo de laços que a gente tem uma forte promiscuidade entre os agentes é, entre determinados agentes privados que são privilegiados é, pela escolha deliberada do Estado em proteger determinadas de determinados grupos, de determinados é, agentes de interesse para ele, né? então, para o interesse do projeto de poder e não para o projeto de país, que é uma coisa que sempre esteve presente na, na história da República Brasileira e nos anos se tornou ainda mais claro e evidente é, Eu queria, é, agora, por exemplo, com, com discussões no Congresso sobre projetos que poderiam é, representar, finalmente, alguma, alguma flexibilização do mercado de trabalho, por exemplo, tem, já sabe, desde os anos 30, mas que, infelizmente, está sendo barrada por um, um discurso falso que se dissemina de jeito absurdo pelo país, que é perda de direitos, blá, blá, blá, Queria saber se você vê é, algum algum espaço, alguma algum oxigênio para que a gente consiga mudar um pouco essa percepção falsa que a gente tem, às vezes, das coisas, pela grande influência que a gente tem no país, esses grupos privilegiados que... É, é, deixam na, na percepção popular que são direitos o que na verdade são puramente privilégios herdados e enraizados na, na política e, não... e privilégios que são concedidos somente a uma parte da população né? cerca de 40% da força de trabalho brasileira está na informalidade em boa parte pelo fato de que existem direitos trabalhistas direitos trabalhistas é, enfim. É, acho muito pertinente essa observação tem esse livro do, do, do, do Sérgio Nazari, Capitalismo de Laços, que explica bem esse cenário de promiscuidade entre o empresariado e os governos, e que se desenvolveu sobremaneira a partir do governo Lula, que percebeu muito espertamente que é, ele não, o projeto de poder dele não ia ter sustentabilidade se ele simplesmente seguisse com a sua retórica anti-empresariado. Ele, em vez disso, buscou cooptar o empresariado. Inclusive, trazendo parte dele para o seu governo. Lembramos que seu vice era um dos maiores industriais do Brasil. Filho do seu vice agora, falecido José Alencar. José D. Alencar, aliás. ou é o contrário. O presidente, o vice-presidente vice e o escritor. você confundo o nome dos dois. Os dois é D. e o outro é só Alencar. É o filho dele, o Josué Gomes da Silva, um dos empresários, uns um mares maiores promotores de medidas protecionistas, Brasil fora né? sabidamente, e isso é muito complicado, porque quando a gente cria um sistema onde o empresário começa a ver que é mais rentável ele investir em lobby, ele investir em pagar campanha de político, ele investir em buscar, é, financiar pesquisas que fomentem, protecionismo que fomentem privilégios para setores, o cara vai perceber que, bom, em vez de investir em inovar em processos produtivos em novos produtos em melhores serviços está valendo mais a pena eu investir no empreendedorismo político e o empreendedorismo político, diferente do empreendedorismo de mercado ele é um jogo que soma zero ele faz com que o Estado tome de alguns e dê para outros o empreendedorismo de mercado não o empreendedorismo de mercado ele Aumenta a riqueza. Ele, por ser, por ser baseado em transações voluntárias, ele oferece aquilo que o consumidor demanda ou deseja. Então, enfim, o empreendedorismo político é é o caminho contrário do processo de desenvolvimento pelo qual passaram os países. Mas aí tem gente que fala, ah, mas Coreia do Sul se desenvolveu porque era protecionista. Não, mentira. Coreia do Sul se desenvolveu? Apesar de ser protecionista. Os Estados Unidos também. Tem gente que falar, mas os Estados Unidos tinha barreiras tarifárias em determinado período, não sei o que, de tal alíquota. Claro que tinha. Infelizmente, nenhum país do mundo conseguiu se livrar dessa chaga que é o rent-seeking, a busca de renda por meio do processo político. Alguns países tornaram rent-seeking forma de vida, infelizmente. Ah. Venezuela, existe uma correlação muito grande também entre grau de intervenção do Estado e grau de manipulação do Estado na alocação de recursos do mercado e quantidade de empresas engajadas em rent-seeking. Brasil, infelizmente, ao longo desses últimos anos, últimos 12 anos, tem incrementado a participação do rent -seeking na sociedade. Uma das grandes estudiosas... Se me falha o primeiro nome dela uma das grandes estudiosas de teoria da Escolha Pública, cujo sobrenome é Kruger, o primeiro nome obviamente realmente não lembro agora, eu ia falar Diane Kruger, mas Diane Kruger é o nome da atriz, então certamente esse não é o nome dela, é, ela fez um estudo sobre a participação do rent-seeking, ou seja, processos e atividades ligadas à obtenção de renda por meio do processo político na economia da Turquia nos anos 70, e ela chegou a uma quantia de tipo, 10% a 20% de todo o PIB, estava ligado a isso. Que um negócio absurdo. Isso é riqueza perdida, isso é peso morto na economia. Então a gente tem que lutar, lutar, essa palavra é meio estranha, a gente tem que fazer o máximo possível para gerar a conscientização das pessoas sobre os males dessa manipulação do Estado, sobre a economia, sobre as pessoas, sobre as nossas liberdades. Isso também na é questão do chamado direito do trabalho. O direito do trabalho é, na verdade, um grande arranjo populista para que é, pessoas que realmente, que em boa parte entendem, que só privilegia alguns obtenham ganhos políticos às custas de uma minoria, de uma na verdade maioria desarticulada que não consegue entender que está numa situação ruim pelo fato de que existem medidas supostamente implementadas para melhorar a sua vida. Vai perguntar para o Camelo que ele acha direito trabalhista. Acho bom, acho bom, queria ter que eu não posso ter? Sacanagem! Tem que ter. Sou contra o processo, sou contra o projeto que flexibiliza a terceirização. Aliás, inclusive, esse próprio, esse próprio debate só atividade fim, aliás, só atividade meio, ou atividade meio e fim, tipo, qual é, a, qual é a coerência entre ser favorável à terceirização de atividades meio e não ser favorável à terceirização de atividades fim? Que diferença isso realmente faz? Enfim... Diogo... Uh... Você disse que essas conferências ao redor do mundo te dão... ao redor do mundo, não, desculpa. Tipo, ao redor do Brasil, te dão um alento. Ao redor do mundo é a estação espacial. Né? <risos> o, a minha pergunta é o seguinte, é, em cada conferência dessas somos 100, às vezes. Como fazer isso sair dos 100 e chegar em quem realmente importa e quem realmente tem que mudar? A, a dona Maria, o senhor João, as pessoas comuns, as pessoas que... Enfim, não tem estudo formal ou que não tem estudo além de estudo formal? Muito boa pergunta. Se eu, sou... eu, sou... Se eu soubesse, eu acho que ah, isso está parecendo uma aula de economia meio clandestina. Inclusive aqui na é meio porão, então... <risos> Quando você pensa na Inglaterra, eu não me lembro do nome do cara, mas ele ia de faculdade em faculdade e ele era expulso, era xingado, etc. Um, um conteúdo Margaret Thatcher. E ele, depois, acabou entrando no governo Margaret Thatcher. O que eu me pergunto é o seguinte. Número um, por que, que isso não está na Universidade de Economia? Número dois, por que, que tem pouca gente, porque deveria ter mais, quer dizer, eu, eu acho que o Instituto Liberal tudo é muito uh, frágil, eu sei até por, por uh, uh, o que eu já passei, eu sou bem mais velho aqui dessa, dessa geração. E terceiro, uh, uma outra pergunta linda dentro que eu queria acrescentar é uh, sobre o movimento dos meninos que estão no Brasil livre lá. Uhum. O que será feito se você puder uh, uhum. acreditar isso? Tá. Então, em meu lugar, se eu soubesse a, a resposta definitiva para a sua pergunta, enfim, eu certo. certamente já estaria, já estaria implementando ela e já... é. Infelizmente, eu, eu concordo com o Gianluca, eu não acredito em revoluções, eu não acredito em mudanças abruptas, é, mas eu acredito sim na força das ideias. E eu acredito que uma mudança no clima das ideias pode trazer repercussões na moldagem das instituições, como eu coloquei aqui. Então, acho que não tem atalhos. Sinceramente, a gente precisa é, trazer a informação para as pessoas, porque ainda assim, é, essas nossas ideias ainda estão um pouco no subterrâneo da internet a gente ainda a gente está aos poucos expandindo o acesso o fato, fato a gente ter hoje uma quantidade tão grande de eventos liberais acontecendo que na tua época certamente não acontecia na minha também não é, quando eu estava não existia estudantes da liberdade não existia era eu e alguns amigos que resolvemos tipo assim, ah eu, eu conheci lá nos Estados Unidos o Students for Liberty, que é a gente não traz para cá e tal, fazer alguma coisa. Daí a gente começou a assim, discutir a ideia e acabou saindo dali um embrião. Mas assim, a gente não tinha, não haveria possibilidade de discutir é, esses assuntos com gente, com tanta gente, em lugares tão remotos e tão distantes dos grandes centros do país como acontece hoje. É, no mês que vem, por exemplo, eu estou para Cuiabá fazer uma palestra. É, eu andei palestrando aí, já em vários lugares... Porque realmente eu não imaginava que haveria uma receptividade tão boa. Realmente existe uma mudança no ar. Mas essa mudança precisa vir logo, essa mudança precisa ter uma participação mais ativa daqueles que entenderam que nós que defendemos os interesses difusos, defendemos a liberdade, defendemos a redução da intervenção do Estado nas nossas vidas, façamos a nossa parte, né? como eu disse ali no final. Que a gente seja felizes e não desgraçados pelas nossas próprias mãos. É, sobre... Então, não, não respondi a tua pergunta, obviamente, porque não tem resposta. É, tipo Como é que a gente vai fazer para atingir a Dona Maria? Existe enfim existe até... Claro, a gente está, aos poucos, pela própria expansão do movimento pela liberdade no Brasil, a gente está desenvolvendo especialização, a gente está desenvolvendo núcleos que se, que se especializam em certas áreas, é, outros em outro, tem até núcleos que se especializam em determinadas abordagens. Começou a se desenvolver... Aliás, começou a tomar um clima meio meio ruim, meio infantil, na minha opinião, no movimento liberal brasileiro, a história de right-leave, left-leave, não sei o quê. Tá isso aí, cara. Mas eu acho mas eu acho totalmente totalmente válido que a gente desenvolva abordagens diferentes pra é, alcançar grupos diferentes. Grupos que não são alcançados é, diretamente pelas ideias liberais, que o mundo tem. Mas hoje, o próprio desenvolvimento das redes sociais está tornando isso muito mais fácil. Hoje, é, o, o guri de 14 anos descobre as ideias liberais porque o primo compartilhou um link do Luiz Brasil, etc. Eu me sinto muito velho quando digo isso, mas na minha época não existia isso. Quando eu tinha 15 anos, não tinha, não, tinha internet, sim. mas tipo, não, não existia nenhuma rede social. Quando surgiu o Orkut, eu tinha, eu tinha 20 anos. Então, tipo, naquela época era muito mais difícil se acessar informações fora do mainstream. Hoje a gente tem até, inclusive, um movimento social, abertamente liberal, que é o Movimento Brasil Livre, do qual eu tenho muita honra de poder participar. Infelizmente não, não posso estar lá caminhando com eles, então eu estar lá... 33 Nossa, dias caminhando no asfalto quente. <risos> Mas é... Outra demonstração de que realmente a gente está começando a ter esse grau de especialização e de divisão de trabalho. A gente já tem think tanks, a gente já tem é, entidades estudantis, a gente já tem movimentos sociais de mobilização de rua, etc. E a gente vai ter, muito em breve, um partido político é, que defende as ideias e valores da liberdade. Isso é um avanço tremendo em relação ao que a gente tinha alguns anos atrás. Eu sou, obviamente, um entusiasta do Novo. Acho que o Novo tem tudo para ser o projeto político da nossa geração. É, acho que ele vai enfrentar muitas dificuldades, sim, porque o sistema político é, é complicado. Esse, a, é, toda, todo passo que se dá na política, Envolve uma, uma série de ponderações sobre custos e benefícios, que envolvem é, cálculos de pragmatismo, com os quais o novo vai ter que lidar. Isso a gente vai aprender somente na tentativa e erro, no dia a dia, nas tensões internas, e é assim que vai ser. Mas, especificamente em relação ao Movimento Brasil Livre, a ideia dessa marcha é fazer um ato simbólico que mobilize mais e mais pessoas para irem a Brasília no dia 27 de maio. Inclusive, aproveito para convocar todos para nos encontrarmos lá em Brasília no dia 27. Comprem passagens aí, vão para casa e comprem. <risos> e provavelmente no dia 27 de maio, eu provavelmente vou ver essa gravação depois do dia 27 de maio, daí eu já vou saber se realmente aconteceu ou não. Mas provavelmente no dia 27 de maio, um pedido de impeachment será aceito na Câmara de Deputados e entrar em votação logo depois. Então, vai ser um momento realmente histórico. Quem estiver lá vai ter a oportunidade de participar desse momento. Então, realmente, considere essa possibilidade. O que mais? A gente pode encerrar? Eu sou bem também apertado. É. é. Eu queria agradecer ao Otávio, agora, que foi excelente colégio, muito bom. É, e eu queria falar, agora a gente pega também no intervalo para o almoço até as duas horas. É, estejam pontualmente às luzes para a gente não ter atraso. Né? E a gente vai no, num restaurante grande aqui perto, e que é um dos poucos que tem aqui perto. Não, no esqueci o nome. Burdog. Burdog. E aí, é, se, se quiser ir, todo mundo junto sim, Quem, a gente vai que a gente vai andando e depois volta junto também. É, preparado para a